Tá vendo essa menina sentada ali, com o alé desconfiado, tão inocente? O Nunca mais. vender Alemanha vai ser a minha redenção. Eu vou jogar pra valer, eu vou fazer história. Custe o que custar.